Misturadas. Hoje eu vim contar pra vocês algumas gírias LGBTs pra vocês se atualizarem e não passarem vergonha quando a pandemia acabar e for rolar o primeiro rolê com os amigos, né? Brincadeiras à parte, o Pajubá é muito mais do que isso. É um dialeto utilizado por boa parcela da comunidade queer e pode ser considerado parte do patrimônio linguístico brasileiro. lacrona né? Neste vídeo eu vou te ensinar algumas palavras e expressões super usadas do Pajubá e outras que já são mais secretas, digamos assim, porque menos pessoas as conhecem. Mas antes, deixa eu contextualizar a origem desse dialeto LGBT+. O Pajubá, também chamado de Bajubá, é uma combinação da língua portuguesa informal com termos extraídos dos grupos étnico-linguísticos Nago e Yorubá. Termos estes que chegaram ao Brasil através dos povos escravizados da África Ocidental. Espera aí, mas como é que isso foi parar na boca das gays, gente? Simples. Esses termos Nago e iorubá eram reproduzidos nas práticas de religiões afro-brasileiras e até por sofrerem bastante intolerância religiosa no Brasil tem o costume de serem mais acolhedoras com as minorias, como por exemplo, os LGBT+. Por conta de toda a repressão aos LGBTs, seja na ditadura, quando provavelmente o Pajubá ganhou força, ou mesmo depois disso, no caso, até hoje, a comunidade sentiu a necessidade de criar códigos de comunicação para se proteger, resistir e existir. E por que não criar um senso de pertencimento, né? Afinal, o dialeto é uma afirmação identitária e cria essa noção de cultura. Assim, as pessoas do meio começaram a poder conversar sobre qualquer coisa, em qualquer lugar, sem maiores problemas e sabendo que só os seus iriam entender. Ao longo dos anos, como qualquer outro idioma, o pajubá foi sofrendo alterações, ganhando novas palavras, ressignificando outras. E claro que também tem as suas diferenças de acordo com a região onde está sendo falado. Dito isso, foi feito seu primeiro documento oficial, o livro Diálogo de Bonecas, contendo mais de 800 palavras listadas. Mais adiante, em 2006, foi publicada mais uma obra sobre o assunto. A Aurélia, a Dicionária da Língua Fiada, que possuía mais de 1.300 verbetes. Realmente é bastante coisa, mas eu tenho certeza de que você já ouviu e até mesmo já falou alguma dessas palavras sem nem saber que era pajubá. Quer ver só? Lacre, babado, bafo, climão, arrasou, uó, mona, carão, tiro, hino, tombar, Rose Bom, a primeira coisa para você aprender jubar é saber que uma das suas principais características é parar com essa divisão de gênero masculino e feminino. Sendo assim, quase tudo se fala com artigo feminino mesmo, e às vezes até se transforma a palavra em feminina, por exemplo, a João, a Antônio, a Relógia, a Dicionária, entendeu? Agora quer saber como cumprimentar alguém? É só falar: "E aí?". Continuando, temos uma palavra bastante usada, que é "gongar", que significa jogar shade, ou seja, falar mal de alguém, zombar, zoar. Outra mega usada também é aquendar. Essa aqui é difícil, viu? Porque pode ter vários significados dependendo do contexto em que você está usando. Pode ser prestar atenção, fazer algo, pegar, roubar, trazer, esconder. Por exemplo, aquendar a neca significa esconder o órgão sexual dito masculino. Entendeu, né? Que bom, porque não dá para ir muito além disso aqui na plataforma. E desacuenda, o que, que significa? Significa vai para lá, desaparece. Agora, algumas expressões. Dar a Elza, roubar. Fazer a Angélica, ir de táxi. Ser truqueira. Ter o hábito de passar as pessoas para trás. Fazer a egípcia, é bancar superior, né? Se fazer de desinteressada, de desentendida. Fingir que não viu alguém. Fazer a caixa. É você ignorar, se fazer de sonsa. Fingir-se de cega, que não viu algo. Antes de continuar, eu quero saber se você está curtindo esse vídeo, e se sim, já deixa o seu like pra saber, tá bom? E aproveita essa pausa pra já se inscrever no canal e ativar o sininho pra todas as notificações. Afinal, toda semana, sem falta, eu trago novas dicas LGBTs pra você, e essa é a melhor forma de você receber um aviso assim que eu postar cada vídeo novo, tá bom? Continuando o nosso vocabulário, então agora falarmos sobre palavras interessantes, que são menos conhecidas que as anteriores. Atender significa ficar com alguém. Na verdade, é uma relação mais intensa, entendeu? E, geralmente, uma das pessoas vai na casa da outra. Aqué Dinheiro que Mentira Amapô Mulher ocó Homem Boneca Travesti Adé Gay Alibã Alibã Polícia, pico man, cabelo ou peruca, oxó, camisinha. Pra finalizar, uma que todo mundo deve conhecer, ibope, que significa sucesso. E com essa vibe positiva eu vou encerrar esse vídeo de hoje, porque eu acho que já foram muitas palavras pra vocês assimilarem, né? Então me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do tema, se vocês querem que eu continue trazendo. É, palavras e expressões do mundo LGBT pra vocês aprenderem, e quem sabe né, no próximo vídeo eu até foco em gírias do mundo lésbico, me conta aí o que, é que vocês preferem e eu vou ler todos os comentários, tá? Enquanto o próximo vídeo não chega, me segue lá no Instagram, porque eu todo dia dou dica por lá também, tá bom? Então é isso, um beijo e vou ficar te esperando, me segue lá. Lembrando aqui que eu sou LGBT, mas nem por isso eu sou expert pra jubar, tá bom gente? É, porém, eu achei importante trazer esse vídeo porque faz parte da nossa história, da nossa cultura e eu sempre trago vídeos como esse aqui pro canal. Inclusive, eu tenho uma playlist só de vídeos assim, com dezenas de vídeos da nossa história, da nossa cultura queer. Então, dá uma olhada aqui no card, clica aqui, eu tenho certeza que você vai gostar, tem muita coisa interessante por lá. E é entendendo a história, entendendo o passado, que a gente pode olhar e transformar o futuro para ser um lugar muito melhor, né? Então é isso e fiquem à vontade para pedir os temas que vocês querem ver aqui no canal.